Três Quatorze Aí Mais uma, mais uma, mais uma Aí Aí, doce doce, oi. Aí é tem um momento aqui, né? Tá na casa aqui, torneira, mais parafuso, até mais torneira, tá quem sabe o que é paquinete? Olha a paquinete aí, ó. Aí, sim Aqui é o centro de treinamento. Opa! Aí tá, ali o saco. Muito foi uma porrada dura aqui. O é, bicho pegou aqui ontem. Valeu. Aqui é o espaço. Espaço próprio. Graças a Deus. E aí tem um ringue aqui que é mal, galera um tio estressada, entendeu? Aqui em dia aí só pra. valeu mestre um abraço. Desenvolvimento oh, oh, da oh, Grécia, oh, oh. ah, foi mestre. Chegando em Jacobina, mestre Pitbull, olha lá.